Construída no início do século passado, a Vila Belga é um patrimônio histórico a céu aberto de Santa Maria. A história da cidade e do sistema ferroviário tão importante para o crescimento do nosso estado percorreram as suas esquinas. E esse cantinho tão charmoso do centro histórico de Santa Maria ganhava vida com o Brick da Vila Belga. Mas com a pandemia, o evento precisou dar um tempo que até o momento é indeterminado. Ah, o Brick da Vila Belga, ele acontecia desde 2015 no primeiro e terceiro domingo de cada mês. As ruas ficavam cheias, ficavam bastante movimento, né? E, e no evento hoje os moradores sentem muita falta, né? Ah, desse movimento que o Bric trazia para Vila Belga e esse movimento todo ah, valorizou muito as casas, né? Valorizou ah, o patrimônio histórico, né? Porque a Vila Belga é um, é um lugar de tombado, né? as casas, a arquitetura da Vila Bel é tombado. então o BRIC representou muito. Nós tivemos quase 500 expositores durante esses anos todos, né? com vários itens de cultura, artesanato, artes visuais, e culinária, antiguidades, livros... Nós temos muitas apresentações culturais também na Vila Belga e isso animava muito, isso trouxe para Santa Maria uma boa amostra do que Santa Maria produz em termos de cultura. O Brique da Vila Belga era um momento em que a cultura descia a Avenida Rio Branco e se encontrava na Rua Manuel Ribas por meio da arte, do artesanato, da música, da dança, do teatro, da gastronomia, mas principalmente pela integração entre comunidade da Vila Belga e população de Santa Maria. À medida que a gente foi realizando o BRIC, ele já estava sendo assim, um evento quase que, que no calendário da cidade, né? Então, as pessoas já nos domingos, já, já perguntavam, já mandavam nas, nas redes sociais se ia ter o BRIC, se ia ter o evento. Então, quando entrou a pandemia, é, foi muito impactante a gente não, não, não poder realizar. E aí a pandemia veio e, e a gente teve que parar de uma hora para outra, né? Sem ter a perspectiva de voltar. Então, isso foi muito... foi difícil... E está sendo difícil porque era um, foi um trabalho de cinco anos que com certeza foi enfraquecido e vai sofrer impactos, né? Mesmo que a gente tenha um retorno ainda esse ano ou talvez ano que vem, é, é sofreu impactos nessa cadeia de valor que a gente estava criando ali em torno da cultura, né? Em torno dos artistas, em torno dos artesãos, em torno do público que já tinha é, uma noção assim de que todo final de que duas vezes no mês aquele lugar seria um lugar de lazer gratuito, aberto, né? as pessoas desfrutarem da paisagem cultural que existe lá, para fazerem seu passeio ao sol no inverno. Então, assim, toda essa, essa cadeia de valor que a gente estava criando em torno da cultura ali naquele espaço, ela foi interrompida pela pandemia. O BRIC era um grande motivo de que muita gente conhecesse, no mínimo, a, a estrutura física da Vila Belga, o casaril bonito uh, recuperado da Vila Belga. Então perde em ser conhecida e Possivelmente, quanto mais conhecido, mais atrativo se torna e mais fomentaria o turismo de lazer ou cultural, histórico na cidade. Então, esta é a grande perda. Há mais de um ano, as ruas da Vila Belga não recebem o tradicional brique. E para garantir a produção e a comercialização dos artesanatos, foi criado o Espaço Santa Maria Criativa, que reúne produtos que eram expostos no BRIC e que funciona como alternativa de comércio para os artesãos. Nós pensamos em realizar algumas edições online, algumas lives, que era o que todo mundo estava recorrendo, né? Mas nós entendemos que que a paisagem cultural ali era muito importante. Essa interação que existe, né, entre o patrimônio histórico, entre a, a, o, faze, o saber local, né, expresso pelos produtos, a gastronomia, o passeio ali, é, os morros, né, que é uma paisagem típica de Santa Maria. Tudo isso, tudo isso era que compunha o Bric. E uma live não poderia dar conta disso. Então, realmente, a parte artística ela ficou bastante comprometida, mas nós pensamos que o artesanato talvez pudesse continuar a ser mostrado né, num momento onde onde o evento não, não estaria existindo, porque a venda e a comercialização do artesanato ela é muito relacionada a evento, a atividades que não estavam acontecendo na pandemia. Então, os artesãos estavam sofrendo muito porque seus produtos estavam sem um canal de vendas. né? Então, a alternativa que a gente pensou seria fazer uma amostra desse artesanato e tentar mantê-lo numa mostra fixa, a gente chamou de primeira amostra Santa Maria Criativa, né? foi uma parceria com a prefeitura onde a gente acabou expondo esses produtos montando né um acervo uh, em frente ao Carrefour no centro de atendimento ao turista onde a prefeitura cedeu esse espaço através de um, de um termo de cooperação né com a associação do brig da Vila Belga para que a gente pudesse manter ali a mostra de artesanato e a venda e a comercialização como uma alternativa então para que pelo menos os artesãos pudessem continuar a ter um canal de vendas a um canal onde mostrar o seu trabalho né e onde a gente pudesse valorizar o artesanato local de a gente pudesse valorizar os saberes, as técnicas que existem aqui em Santa Maria, né? Então, num projeto onde pudesse abraçar todos os artesãos, independente daqueles que participavam do BRIC da Vila Belga ou não. Com as limitações impostas pela pandemia, a cultura também precisa se reinventar. E por isso, novas maneiras de valorização de locais como a Vila Belga precisam ser pensadas. Então, a gente pretende manter até dezembro a primeira mostra Santa Maria Criativa de Artesanato, que fica no Centro de Atendimento ao Turista, em frente ao Carrefour, ali na Avenida Rio Branco. E a ideia é, então, que a gente comece a criar algumas, alguns tipos de, de feiras, de eventos, de atividades ali, com esse foco de, de divulgar o saber local, a produção local e o artesanato local. Né? Outra maneira que a gente tem estudado uh, do, nos grupos que eu faço parte de Turismo do Estado e inclusive nos grupos eh, capitaneados pelo próprio Ministério do Turismo, criação de tours virtuais, muito fortemente, uma tendência que está sendo usada a nível mundial e aqui no Brasil também já por muita gente, inclusive por muita gente aqui do Estado do Rio Grande do Sul.